Já faz um tempo que eu não sei o que é felicidade. Sabe por quê? Tem o transtorno dessa cidade. É muito difícil sair de cara sem saber se vou voltar. Tá, talvez esteja vendo algo que eu não possa mudar. Tá tudo dominado pelo político sujo e o corrupto safado. Esse é meu estado, mas sem ser mítico. Violência, educação e saúde em estado crítico. Talvez o povo esteja bobo demais, ou cego, ou pior. Sendo levado pelo ego, poesia eu trago, nada me apaga. A coisa mais ridícula que fizeram foram prender Rafa Braga. Porra, quando eu era menor, eu era pentelho, mas acho debutado. Um palhaço, pois, foda com o nariz vermelho? Bom, não sei o que ele usa, mas a coisa mais ridícula desse mundo e hipócrita é que se eu falar a verdade e me expressar, esse filho da puta me acusa. Pra você.